O pente fino do Bolsa Família tem novo alvo e você precisa ficar atento para não ser cancelado. Depois de confirmar que o novo Bolsa Família será relançado em março desse ano, o pente fino nos cadastros está cada vez mais forte. Eu sou Gleison Santos e esse é o canal Método Secundário. De acordo com o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, o processo, a averiguação dos dados vai acontecer de março, a dezembro desse ano. Isso significa que durante todo o ano de 2023 os dados serão analisados no pente fino do Bolsa Família, a fim de excluir quem não cumpre com as regras. É importante dizer que para evitar superlotação nas unidades do CRAS, o Centro de Referência de Assistência Social, o pente fino do Bolsa Família vai acontecer gradativamente. Por isso, a orientação do Ministério do Desenvolvimento Social é de que o público não se desespere para fazer a averiguação cadastral. Quem necessita realizar o processo será avisado e convocado para essa ação.